Tem certos dias que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Meu pai comprou quando foi construído na década de 60, que seria o ponte de Itaguatina, né, Não tinha tudo, tinha a feira de de trem, trem De algum lugar! Quando começou a surgir essas lojas maiores shoppings, eles foram abandonando. Quando nós chegamos aqui, que a maior confusão do mundo, bagunça mesmo, prostituição, era tráfico de tudo, e nós conseguimos a. a se com o pessoal daqui. E tirar. Esse, esse espaço vazio foi pra tua gente humilde. É assim. É poema. É o Vai na feia, vai na alma, vai no coração. A gente tem. Os estados sempre atuais junto com a escola. Hoje está parceria patrulla numa escola pública, volta um cine público e as aulas de teatro Se é ah, apropriado pela gente que é muito. Uh, é uh, dá uma chance para as crianças. Ou culpa, o corpo. Não é culpa. Trabalhar né? com design, com produção de vídeo, fazendo informações, usando só o software livre como ferramenta. Uhum e baseado nos conceitos da economia solidária. Beijo, e aqui é a Keiane e a Mariana. Beijo, beijo, beijo. E elas têm um grupo de educação e saúde, que trabalham com uma saúde que é integral, diferente dessa de médicos, remédios e tal. A gente trabalha tentando ajudar ajudar assim, as pessoas, principalmente as mulheres, a despertar a autonomia, né? Pra poder cuidar, olhar pro corpo, conseguir cuidar. A gente até brinca que o o sistema único de saúde é a gente mesmo né eu sou o meu SUS eu sou o meu sistema único de saúde a ideia do, do coletivo é também unir esse saber acadêmico técnico mas também o saber popular em saúde né sobretudo porque imagino que vocês partilham esse saber né? Vocês ensinam medicina para a É, a gente troca, porque muitas vezes a pessoa já sabe de muita coisa, aí a gente complementa com o que a gente sabe um pouquinho. Que ela não fique dependente de mim como terapeuta dela, mas que ela descubra o terapeuta que tem dentro dela, mesmo se conhecendo. Eu vendo uma mudança muito interessante no mundo de hoje, por isso que é um prazer estar com vocês aqui. Tudo a construção de um outro mundo que é possível, Usando essas outras ferramentas que não são mono, monopolizadoras, que não são a, destruidoras, né? Então tudo que é a agroecologia, o software livre, Paulo Freire, a educação, a saúde integral é, é, são frentes de outro mundo possível que a gente pratica elas aqui no Beco e que, é, que pode acontecer, o mundo pode ser diferente, né? Outro coletivo que trabalha com tá cheirinho da mata, né? <risos> Cheirinho da, Cheirinho da mata? Cheirinho da massa. O que a gente faz é né, produtos pra higiene e... Mostrar para gente... você uma coisa que é aqui. É o é produto parece... labial de Urucun, esse que eu tô usando. urucum e olha de que é coco. Tá aprendeu a fazer isso? Ah, entre a vida é com amigas, é... É. amigo indígena também, que eu não sabia bastante coisa. como... Imagina que isso que você não. tá mostrando deve é. ser de indígena. É. Que é o saco de é. Eles é. estão resistindo a isso. Eles estão gente lutando é. para ficar onde estão. Sim. É. Essa é a luta dos indígenas no mundo inteiro. Isso. Gratidão por isso. Ele é todo meu. Esse é o tempo O nosso aqui é feito com papelão. A gente tem por, por princípio usar o papelão e o saco de cimento. Que é uma matéria-prima excelente. Entendeu? Excelente. E que muito pouca gente sabe da possibilidade de uso disso aqui. É, eu... é, é. Com, é, é. com, com saco de cimento, a pele aqui. Porque uhum. a gente pega nas obras, aí lava com a água que sai da máquina de lavar roupa dos vizinhos, a máquina de lavar água que sai com sabão, com amaciante, uhum. e o sujo da roupa também. A gente aproveita e faz um reuso da água lavando o saco de cimento. é um tambor falante, e a baqueta também é o saco de cimento, é o próprio papel. É, é fantástico! Aqui é o um saco de cimento, aqui nós temos um papelão, que é duas barricas grande que é o mesmo que a gente faz aquela cadeira lá. E aí a gente faz o ar dele aqui e o saco de cimento. Aqui nós denominamos a Tempo EcoArte como um espaço livre de artes e ofício. Até por isso, até hoje, nós não, somos, não temos CNPJ da, da Tempo EcoArte, não somos ONG, OCIP, Ponte Cultura, não somos nada. Aqui a gente tem a liberdade, chega criança, chega universitário, entendeu, professores de universidade, que é justamente para a gente aprender a exercitar a convivência com a diferença. Esse contato, essa, essa relação que a gente tem aqui, ela difere de toda a cidade. Eu tenho um vizinho que é, é libanês, o outro é siciliano, eu tenho nove vizinhos que são maranhenses, oito baianos, entendeu? E a gente divide as marmitas, as crianças já me chamam de vô, já me adotaram como vô, eu acho isso maravilhoso. É um ponto fixo mas lá da rede brasileira de solidária que a gente entende que é um espaço importante. Que né, de... é um espaço onde os coletivos, artistas, grupos reunidos aqui no Mercado Sul uhum. já praticam formas variadas de economizar. Mesmo antes assim, né? é do E aí eu fiquei engolido de trazer um banner maior ah, para <risos> tá o banner da, é, da é. No dia da ocupação, a gente fez uma, uma parceria com o MTST. Foi na noite que teve as seis ocupações no Distrito Federal, a gente foi a sétima. Depois de alguns dias da ocupação, saiu uma liminar para nos tirar de aqui em 48 horas. A gente conseguiu entrar e derrubar essa liminar da juíza, porque a gente tem conseguido fazer um diálogo positivo com a GDF. Vocês fazem economia minha sociedade? Para nós é um interesse que vocês continuem fazendo, a vida melhor. A lei quer que a gente saia, a política quer que a gente fique. Então agora a gente está nesse impasse. É destruir uma parte da economia do Brasília, se a juíza insistir. Por nada. Leito, é Estados de, de, de propriedade que parlamento é existe. Cada vez mais comunidades como essa que estão está aqui. salve. E se dançar,